Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses quatro cartões. Qual deles leva vantagem? Qual é o número um? Qual é o número dois? Qual é o número três? Qual que é o número quatro? Desses quatro cartões, quais deles têm vantagem, né? E aí nós vamos comparar esses quatro cartões aqui que tá na boca do povo, né? E só lembrando vocês que nós já estamos aqui, esse ano, completando quase sete anos de canal, juntos com vocês pelo YouTube, e o nosso blog, esse ano, completa também um ano de vida, e o nosso Instagram, juntamente com o nosso canal, Sete Anos de Vida. Pessoal, vamos então a comparação, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Vamos começar, então, pelo Nubank. Esse aqui é o Mastercard Black Ultravioleta. É o cartão do Nubank. Esse cartão ele é feito de metal, é um luxo só, né? Atrás do cartão vem escrito Mastercard, é o símbolo do Mastercard, o novo Black. O contato e o nome Ultravioleta. E na frente, apenas esse modelo de cartão. O cartão tem anuidade de 12 parcelas de R$ 49,00, mas você pode isentar anuidade por gastos ou investimento. Gastando R$ 5.000,00 por mês, você não paga anuidade, ou tendo 50 mil com o Nubank, também não paga anuidade. Tem direito a um cartão adicional, neste momento, pelo Mastercard Black Ultravioleta do Nubank. Cashback de 1%, esse cashback ele vai é, mantendo na conta, né? então conforme você vai deixando dinheiro na conta, ele vai crescendo, podendo chegar até 200% do CDI. Tá? Você também pode trocar os pontos em cashback, transformando em milhas para Smiles. Então você pode trocar os cashback. que você tem, por milhas pela Smiles através do Nubank. Ele te dá acesso ilimitado à sala VIP da MasterCard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP Express da MasterCard, tá? Ele não tem lounge aqui grátis, tampouco pouco Priority Pass, portanto os benefícios da bandeira são os, os que, são os principais do cartão ultravioleta do Nubank. Em seguida nós temos aqui o Jeep MasterCard Black. Eu achava que o Jeep poderia ter vindo de metal também. Mas ele veio nesse conceito aqui, com esse símbolo da Mastercard. Talvez por ele ter sido feito de plástico reciclado, né? Eles que, que, quiseram manter o cartão nesse conceito aqui, emitido pelo Banco Feeds, né? O Jeep Card Mastercard Black, ele tem anuidade 12 parcelas de 100 reais, e isenta anuidade através de gastos mensais. Gastando R$12.000 a 14.999,99 você isenta... 50% anuidade do cartão. E gastos iguais ou superiores a 15 mil, isenta 100% a anuidade. Anuidade: 12 parcelas de R$ 100.200. Você, você também pode solicitar os cartões adicionais, no entanto, os adicionais não têm isenção, os, nem por gasto, nem por investimento. Vai pagar 12 parcelas de R$ 100.200 para cada adicional que você contratar. Quatro acessos à sala VIP do Lounge aqui é, por ano, para cada cartão, os adicionais têm direito a quatro acessos ao longo de aqui, Ilimitado a sala VIP da Mastercard Black 1 é, um, e a sala VIP Express também. Os maiores benefícios estão pela bandeira, no entanto, esse cartão, por enquanto, é, você comprando no Concierge da United, eles te dão o status match point para o nível gold tá, da United, através desse cartão, ligando na Concierge, ligando no Concierge da United. E também, a cada um dólar, você ganha dois JIP Points, que pode ser trocado por cashback na fatura. tá? Então, os benefícios deles são, a cada um dólar, dois pontos, que esses pontos se transformam em cashback na fatura, através dos JIP Points. Não há possibilidade de trocar os pontos por outros produtos, por enquanto, na JIP Cards. Tá certo? Depois nós temos aqui o C6 Bank Carbon Mastercard Black. Ele é um cartão também muito top do C6 Bank. São várias cores que você pode escolher. Aqui é o chumbo, né? Lindo esse cartão, acho bonitão. Top, parece metal, né? Tão bonito que ele é esse cartão do, do C6 Bank. Aqui o C6 Bank tem anuidade também, 12 parcelas de R$85,00. Porém, você isenta com várias opções. É, gastos mensais. É, você gastando R$4.000 a .7999,99 você isenta 50%. 8 mil ou mais, isenta 100%. Temos 50 mil investido no C6 Bank você isenta 100%. Trocando os pontos que gera no cartão, 2,5 pontos por cada dólar gasto, você também pode abater na fatura o cashback, transformar os pontos em cashback e abater na fatura, ou trocar pontos por isenção de anuidade também, na fatura são as possibilidades com o C6 Bank. A pontuação é 2,5 pontos que nunca expiram átomos, e você também pode transformar esses pontos em cashback caso queira. Pode trocar os pontos para os parceiros Latam, Azul, Smiles, pode mandar também para Livelo. Pode trocar por outros produtos dentro do shopping, inclusive vender os pontos para o C6 Bank, que eles acabam comprando os pontos, tá? Até comprar pontos, você pode comprar no C6 também. Ele te dá quatro acessos ao Lounge Key por cartão, ou seja, são seis cartões adicionais grátis. Com cada, cada cartão, quatro acessos ao Lounge Key, mais o titular, ou seja, ele tem grandes benefícios, esse cartão. Além disso, o cartão Black ele também te dá a possibilidade de você ter uma conta global sem tarifa nenhuma internacional e também recebe a tag de pedágios grátis. Além de todos os benefícios pela bandeira Mastercard Black. Este é o C6 Bank. E por fim, nós temos aqui a Caixa Econômica Federal, o Mastercard Black da Caixa. Esse cartão da Caixa tem dois acessos ao Lounge aqui e também acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black. Esse cartão, ele te dá aí também acesso ilimitado à Mastercard Black 1 e Express também. Você pode contratar dois cartões adicionais é, grátis junto ao cartão da Caixa Black, anuidade do cartão é R$ 921 reais, em 12 parcelas de R$ 76,75. Na aquisição do cartão você ganha 4 mil pontos bônus no programa da Caixa e você pode transferir para os programas parceiros da Caixa, como por exemplo TudoAzul, Latam, Smiles, TAP e DOTS também. A pontuação do cartão é 2.1 pontos por cada dólar gasto, ou seja, se tem um cartão top da Caixa Econômica também, com esses benefícios, principalmente com a pontuação e também na transferência para a Alatam, Azul, Smiles e TAP. E além de você também poder é, fa fazer os pontos, como o do C6 Bank, que dobrarem, né? Em uma promoção bonificada, transfira os pontos para os parceiros e dobre até, pode chegar até 100% no, no dobra os pontos desses cartões. Bem, os principais benefícios dos cartões são esses que eu acabei de falar para vocês. Então, logicamente, por tudo que eu falei em primeiro lugar, Logicamente, que fica por conta do C6 Bank. O C6 Bank é o melhor cartão desses quatro cartões. Em segundo lugar, nós ficamos por conta da Caixa Econômica Federal, como o segundo melhor cartão de crédito da Caixa, com os benefícios que eu acabei de falar para vocês. Um porque pontos é melhor que cashback. E no caso, aqui teria também acesso à LavIP grátis do lounge aqui. E você consegue sentar no Unidade da Caixa. Entrando em contato para a Central, praticamente todo mundo consegue um descontinho. Na isenção, né? Agora o party tá pesado aqui. No entanto, o Jeep também levaria vantagem, porque ele te daria a cada dois, a cada um dólar, dois pontos Jeep points, que transforma em cashback na fatura, e mais é, quatro acessos aqui ao lounge key, também de graça para com seus clientes, além de poder isentar anuidade por gastos mensais, 50 ou 100%. Apesar do valor ser alto para gastar com o Jeep, quem pede um cartão Jeep Card geralmente é um fã da Jeep, uma pessoa que curte o programa da Jeep Points, então teoricamente gastaria o valor para poder não pagar anuidade. E por fim, o Nubank, ele é um cartão com cashback, como o Jeep Points, o Jeep transforma os pontos em cashback, no entanto, o Jeep promete logo logo transformar aí os pontos também para produtos e parceiros, né? No caso, Latam, Azul e tal. E o Nubank, 1% cashback, com anuidade, que quiser também, ou investimentos. Portanto, está aí para vocês os quatro cartões da Mastercard Black. O que eles têm em comum? Todos podem entrar na sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 Express, lá em Guarulhos. Se o cartão tem adicional, os adicionais entram também grátis nas salas VIPs da Mastercard Black. Então, no caso, o C6 Bank tem seis adicionais, mais titular, o Caixa Econômica, você pode contratar quantos cartões você quiser, no caso, dois seriam gratuitos. O da Jeep pode contratar quantos cartões você quiser, no entanto, paga anuidade. O Nubank pode contratar um cartão adicional apenas, ou seja, somente você e mais uma pessoa que tiver o do Nubank é, poderia acessar a sala VIP. No Jeep, quantas pessoas você quiser, com um cartão mais adicionais. O C6 Bank e a Caixa Econômica, a mesma coisa, tá? Logicamente, você não vai pedir cartão do Jeep por causa da anuidade ser R$ 1.200. No Nubank só apenas um cartão, você poderia contratar normalmente. O da Caixa apenas dois e o C6 Bank seis, tá? Então o ranking ficaria C6 Bank em primeiro, Caixa em segundo, Jeep em terceiro e Nubank em quarto lugar. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Leon Dias, um grande abraço. Arthur Fagundes, um grande abraço. Ricardo Nizete, um grande abraço. Jackson Nascimento, um grande abraço. Franklin Tinoco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.